Internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está. No dos Jogos! Counter-Strike, Condition Zero. Not our Span the globe, defend freedom. New Multiplayer Maps. por for offline play. Explosive single player missions. Global Strike Condition Zero. Hoje vamos jogar Counter Strike Condition zero. CNC, this is Red Tail 5. We're approaching the drop point. Area looks quiet. RPG from 3 o'clock. Evade! Evade! Evade! This is Red Tail 5. We've been hit and are going down. Red Tail 5 is going down! Counter Strike Condição zero Recuo 534 Local do acidente Norte da África Muito bem e começando Opa E a primeira coisa que eu tenho que fazer é me afastar do local do acidente, os terroristas já estão atacando. Caramba, tá explodindo tudo. Opa! Sniper! Toma! Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos! E granada! Ah, vai dar susto na mãe! Maravilha, atrás da porta! Volta aqui! Opa! Ah! Opa! Munição! Achei umas bombas aqui. Mais munição. Ih, ó o cara aí. Opa! E aí, tá curtindo o vídeo? Quer mais vídeos como esse? Então já sabe. Não esqueça do like, hein? É muito importante. Não esqueça. Ah, não vejo nada! Agora estou vendo. Ah maldito. Tem outro. Toma. Me expus demais. Tem que tomar mais cuidado. Vou colocar uma bomba aqui. Vou obliterar Ótimo, agora dá pra passar Opa, sniper Ah, moleque Opa, tem outro aqui Já era Vamos lá, munição Opa! Inimigo! Acho que dá para subir por aqui. Não esqueça de deixar seu comentário. Lembre-se que eu leio todos os comentários. Opa! Deu certo! Eu podia ter me quebrado todo nessa jogada Opa Ah maldito Reload Toma ah. Maldito Toma Nossa, me expus demais Toma! Opa, sniper! O que é isso? Tá explodido tudo! Não morreu, desgraçado! Opa! Ih, o cara da tá metralhadora! De onde surgiu esse? Ah, te peguei! Toma facada! Opa! Volta aqui! Cadê tu? Opa, munição, monte de granada E kit médico Reload Opa, granada Nossa! So, really did that mess. Quase que eu atiro no aliado. Muito bem, encontrei um sniper delta. Shit, that hostiles are on this position. We can't stay here any longer. All right, grab any gear that you need. move blocks Agora eu preciso localizar a equipe Bravo. Vamos lá. We need to beat, beat before the whole city rolls us over. Go, go, go, go, Ele é um Delta Force Sniper. E os inimigos são os membros da Elite Creel. Opa! Sai da frente, animal. Ficar na frente Opa! Ah, errei a canada. Opa! Ah, droga! Move on ahead. I'm going in na tower to hold this position. The Evac point should be one street over. Get going. Nossa, ele vai subir aí? Ah, sim, eu que tenho que fazer o trabalho sujo. Agora eu tenho que encontrar o resto da equipe I've no ponto no de lado. extração. Yeah! Ah vai, bomba! Nossa! Caramba! Any information people. Opa! Aha, ah desert digo. Olha o cara aí <risos> Errou Errou Opa Tem um ali, tem um ali Tô sem granada tem que ser na bala! Red Tail five, Agora tem que eliminar os inimigos para que o helicóptero possa aterrissar. Pronto! Sim, Muito bem, agora tem que voltar lá para trazer de volta o, o Sniper da Delta Force. E... Ele foi capturado Malditos Vamos lá, vamos lá calma nessa hora Vamos lá Mais um cara de metralhadora Pega essa Obliterar Agora, granada de fumaça. Hey <risos> <risos> é estilo ninja, rapaz. Next, next time we're out on the town, the tabs on me. Ele está ferido. Dust -off has Repeat, has back are fast. Sim, senhor. Yes, I'll do what you say. E agora, por onde? Tem que abrir caminho. Malditas caixas Tava bloqueando o caminho. Espera aí, aqui tem um kit médico. Não é? I'm Ah. Yes, I'll do what you say. Pare de reclamar e anda. Ah, vambora. O quê? Ah! Vamos, vamos, vamos, vamos! No way, I'm not going any further. Right. É isso aí, conseguimos! Missão cumprida!